Olá pessoal do UF1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 2013, e hoje, olha só, mudei um pouco da visão da câmera, agora está aqui em cima, oi? Eu vou tentar deixar mais centralizado na tela, e para ver se vocês gostam mais, tá? Se é da visão do volante da tela, ou se da visão mais focada da tela. Beleza? Então eu vou vir aqui na área de testes e hoje o que, que a gente vai fazer no Tomada de Tempo? A gente vai pegar a pista de Estoril que é parecida com a pista de Portimão É parecida as pessoas, não é idêntica, é parecida lembra é a melhor a palavra Vou pegar um carro aqui que eu quase nunca vou aqui, que é a Sauber 10 é pistas clássicas, olha só e é historinho aqui, ó. Pelo desenho acho que, acho que vocês entenderam, né? Que é aquela retona, aquela curva rápida e aquela outra curva rápida, né? Tinha uma outra curva para a esquerda, mas no caso é uma curva para a direita. Né? Mas então. E aquela curva final também, né? Que você vai com tudo assim, acelerando, entendeu? É, lembra um pouco, né? Vou diminuir aqui um pouco porque quando eu tava jogando eu percebi que ele tava bastante pneu de eu ter pressão alta principalmente, eu vou deixar assim então se for o caso eu diminui mais aqui nos direcionais né então aqui eu desinta a pista né, como eu já mostrei e o meu melhor tempo foi 1.9.367 beleza, eu vou tentar melhorar esse tempo porque eu acho que esse tempo ah não, eu fiz esse tempo com a Red Bull, então eu acho que não tem como eu melhorar com esse carro aqui em específico mas vou tentar tá fazer um tempo legal eu coloquei esse traçado aqui porque eu realmente não sei andar na pista, então é mais um tour aqui pela pista, tá? Aqui você vai acelerando com tudo, sem parar, aqui podia ter o DRS, mas é pista diga então não tem, aqui só solta só o pé, aqui você nem precisa fazer nada só virar o rolo Aqui se começa a frear, chega a terceira marcha aqui Cuidado na aceleração porque é subida Cuidado de travar o pneu também Próxima curva aqui, tem embaixo Nem a curva direito, mas beleza E o ruim dessa pista também é que você tem que pegar referência, não é ponto de. Não tem umas placas assim de 100 metros, essas coisas. Tem que pegar referência, porque não tem nenhuma placa de 100 metros, 50 metros. Entendeu? Aqui você solta o pé do acelerador. Mas você tem que ir colado na zebra de dentro. Pra você sair bem. E aqui você só vai acelerando. que podia ter derreto, como já disse vamos tentar fazer uma volta concentrada aqui, né eita, pera, pera, pera. eu fui demais aqui você... ou você pode dar um toquinho no freio ou desa... ficar desacelerando mas desacelerar você precisa ficar um certo tempo assim, com o pedal do acelerador sem apertar Eu, vou, eu acho que é melhor freio mesmo. Você dá um pouquinho no freio ó, E pronto. Aqui não deu muito certo porque eu não fiz a tangência. Vou cuidado para travar as rodas aqui. Eu também meio inseguro de travar as rodas ali, então eu vou deixar mais traseiro. nem tem pontos de diferença Opa. Mais uma volta aqui. Essa volta foi péssima. A primeira volta que eu fiz foi até melhor. A, ali você não pode encostar na zebra porque aquela zebra ali é bem alta, então você vai perder bastante tempo. E é bastante. Cuidado com as porque todas elas são bem altas Ou quase todas Essa aqui, por exemplo, não é alta Fiz um né? tempo razoável e uma Sauber, né? Que conta uma Red Bull. Só que eu não tô conseguindo encaixar muito com esse carro aqui. Dois décimas, viu? Realmente, acho que ali eu posso encostar na zebra. Vai ser boa, hein? Foi a mesma coisa. Quase. Ou não também. Não sei. Ó, agora fiz uma curva boa aqui. Vamos só fazer mais algumas voltas aqui. Acho que só mais duas. Eita! Tá é difícil falar. Naquela saída daquela curva eu acho que não é para encostar na zebra, senão você vai perder meio tempo, porque ela é alta, como eu disse. Aqui também não pode encostar na zebra, como eu já encostei. Já. Então, essa pichinha aqui é bem técnica. Tangência certa, exata, calculada. Vamos fazer mais uma volta aqui. Veja, a gente vai finalizar o vídeo. Foi que bom. Vamos concentrar aqui. De 8 décimos ali É, eu pensei que essa foto Tinha sido melhor, mas Acabou não sendo. Então é isso galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui Mas tenham gostado Eu não Eu não postei vídeo sexta porque eu gravei um vídeo Na sexta mesmo, ou na quinta na verdade Mas eu não gostei muito Do vídeo Então aí eu não tive outra ideia melhor Estou gravando aqui no sábado antes Para postar hoje E é isso galera Valeu para todos que assistiram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, 6 horas da noite, às vezes tem uns shorts, então até a próxima.